Comandos, atenção, atenção, atenção, é altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de comandos antes de aceitar esse desafio. E saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje é você quem vai jogar! Sim, estamos de volta! Prepare-se para o desafio! Comandos Hard Mod! Sim, está de volta! Agora na missão 11! Só lembrando que essas missões foram feitas pensando que você já zerou o jogo e quer um desafio a mais. Então eu recomendo você primeiro zerar o jogo para depois encarar esses desafios aqui. Você pode ver, os inimigos estão mais rápidos. Há mais yeah. tropas esperando por ti, yeah. e o alarme é completamente suicida. Yeah. I'm ready. Curiosamente essa missão não precisou mexer muito, porque ela já é difícil por si só. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o condutor agora tem uma arma nova, a besta, cuja tecla de atalho é a letra O. E ela é que nem a metralhadora, ela tem limite de disparos. Acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. E agora para encerrar, vamos ver o que acontece se soltaram o alarme. isso muito obrigado pela atenção conto com a sua participação e até a próxima e cuidado com o alarme